Algumas tragédias transformam pessoas comuns em super-heróis, e outras transformam os próprios super-heróis. E no caso do Batman, isso aconteceu na revista Batman número 428, em que o segundo Robin, o Jason Todd, acaba falecendo nas mãos do Coringa. Na trama, Jason Todd descobre que sua mãe biológica ainda estava viva, e indo até a sua localização sem o Batman, acaba caindo em uma armadilha do Coringa. Isso porque sua mãe estava sendo chantageada pelo vilão, e assim, o garoto prodígio acaba sendo pego pelo vilão, e espancado com um pé de cabra. Pra piorar, Jason depois seria colocado em sua mãe um galpão, que logo acabaria explodindo, e assim, mataria tanto a sua mãe quanto o jovem herói. As consequências dessa revista foram sentidas pelo Batman muito tempo depois como ele querendo, por exemplo, conseguir matar o Coringa de uma vez por todas, ocupando pelo que havia acontecido com seu parceiro. Mas, felizmente, ele não fez isso e não passou do seu limite, já que o Superman apareceu e falou, cara, chega, abaixa a bola, você ainda é bom, não deixa o Coringa te mudar. Mas, mesmo assim, esse evento me fez sempre pensar uma coisa, o que teria acontecido, na verdade, se o Jason Todd nunca tivesse morrido? Se o Jason Todd nunca tivesse morrido, uma das coisas que nunca teria acontecido seria o surgimento do capuz vermelho. Pra você que não sabe, na revista Batman Anual nº 25, descobrimos que o soco do Superboy Primordial conseguiu ressuscitar Jason Todd, e assim, ele voltou à vida se juntando brevemente a al Ghul e a Liga das Sombras. Mas é claro que se isso não acontecesse, o Jason Todd continuaria sendo o Robin, já que conforme falado muitas vezes pelo jovem garoto, ele amava ser o Robin. E isso também é repetido em muitas mídias, como por exemplo na série dos Jovens Titãs, em que o próprio Jason Todd fala pro Dick você não quer ser o Robin, eu quero, eu gosto dessa vida. E também em outras animações, como na animação Batman contra o Capuz Vermelho. É o melhor dia da minha vida! Isso segue um pouco o paralelo dos quadrinhos, porque antes do Batman, Jason Todd era somente um garoto que ficava furtando calotas de automóveis, e que um dia, tentou furtar somente as calotas do Batmóvel. Então, Jason continuaria tendo sido Robin por anos, e com isso, não teríamos visto um grande amadurecimento do Batman. Isso porque, após a morte de seu parceiro, o Batman se tornou muito mais sombrio e fechado, não se abrindo nem mesmo para o Alfred, e cada vez se tornando mais sombrio e mais solitário. Mas felizmente isso acabaria mudando com a chegada de um novo parceiro, o jovem garoto conhecido como Tim Drake, que acabou descobrindo a identidade do Batman de Dick Grayson há muito tempo atrás, porque estava na apresentação do show dele com seu pai, que também era um milionário. Assim, Tim Drake nunca teria se tornado Robin, e mesmo que se tornasse, Jason Todd teria continuado utilizando a identidade secreta do herói por muito mais tempo, porque ele sempre quis ser esse herói. Assim, os dois logo iriam até a localização do Coringa após a explosão da bomba, e juntos conseguiriam finalmente derrotar o vilão, o colocando de volta às grades do asilo Orca e o extraditando para sua terra. Isso porque nessa revista, o Coringa até se torna um grande embaixador, mas, felizmente, ele acabaria sendo rapidamente derrotado Sempre que o Robin morre, o Batman fica muito triste Porque ele entende que é seu soldado E ele entende que acabaria falhando E é por isso que em Batman vs Superman O Batman guarda tudo o traje do Robin Que foi pichado pelo Coringa Que tinha sido assassinado naquele universo com a ajuda da Arlequina E ele guarda aquilo dali porque ele sente uma dor vendo aquilo Ele vê o soldado dele que ele tinha que proteger sendo morto Então é isso que aconteceria se o Jason Todd não tivesse morrido. Mas e você tem alguma outra dúvida sobre o universo dos quadrinhos que você quer que seja solucionado? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber sua opinião. Esse quadro se chama o IC, onde toda semana eu conto pra você o que aconteceria se algo tivesse sido diferente nos quadrinhos. Então pode sempre trazer a sua sugestão aqui embaixo que eu vou estar tá tentando mostrar para você o que teria acontecido se esse evento fosse diferente. Para mais vídeos, se inscreva no nosso canal.